Então fala rapaziada, vamos aí para mais um videozinho, vamos no Jalapãozão, agora nós já estamos em Palmas, Tocantins, e mostrar um pouco aqui da cidade de Palmas, eu estou indo em direção ao Parque Sesamá, a Cleia está aqui, não é Cleia? Eu estou <risos> aqui, A Cleia tá aqui... Ela se diverte na garupa dessa moto. É a diversão completa pra ela. <risos> e eu pensava que ela era medrosa, mas não é não. Então pessoal, chegamos no jalapão, foi uma viagem muito boa, muito tranquila. Eu vou deixar o vídeo aí no final aí pra vocês aí, da nossa viagem pra o jalapão. E ontem já aqui dentro de palmas a moto furou o pneu aqui tive que trocar a câmera de ar que foi 70 reais dá uma passadinha por ela eu tô indo lá próximo ao parque César Mar. Tô indo levar a Cleia no dentista para poder arrumar os dentes <risos> olha só aqui é um atacadista gigante E aqui a avenida JK é a avenida principal de Palmas Tocantins. Cantins. tem ela e tem a Teotônio Segurado, são as duas avenidas principais de Palmas, aqui é onde fica todo o centro do comércio, a concentração maior do comércio. trânsito é bem tranquilo, mas sempre encontrar alguém que entra na tua frente não, não é o caso dessa motoqueirinha aqui não é os carros mesmo, eles chegam e entram na tua frente como se nada tivesse acontecendo coisas que eu vejo aí nos grandes centros se isso acontecer <risos> coitados motoristas pelo menos pelo que eu acompanho nos canais né? daí do Youtube Olha só, e aqui é a praça dos girassóis, aqui é uma praça muito grande essa praça dos girassóis, e nós estamos indo aqui na, na direção sul da cidade. Aqui à frente é a feira a 304 da... Sul A ali tá o espaço cultural Aqui tem um pardalzinho De 40 km por hora Parece que não está funcionando Olha só que bonito isso aqui, ó, esse verde. Aqui já é o Parque César Mar, que é aqui à nossa esquerda. Já faz parte do Parque César Olha O relógio aí com energia solar. E já está chegando no dentista. Aqui está o extra Extra hiper Ali tá o parque César Mar, vou dar uma passadinha pelo Parque César Mar para que vocês possam conhecer, para quem não conhece. Tá uma manhã bonita, ensolarada. Eu acho, eu acho muito bom ter tem essas manhãs bonitas assim, ensolarada. Vou dar uma passadinha antes de chegar no dentista, porque nós já avistamos o dentista ali, né? O dentista que a Cleia vai. Olha só, dá uma passadinha aqui no parque, César Mar. Ah, tá fechado o parque César Mar. Aí não tem graça, não. É. Mas é isso aí. Parque fechado. Então bora parar ali no... No dentista. E o dentista que é a Cleia vai é chique, esse trem vai ser caro. Esse dentista vai ser caro, porque é um lugar chique desse. Uhum. Aí eu vou pra casa mesmo. Vai ser, né? É. Aí só entra por aqui. Será que nós vamos ter dinheiro de pagar? Porque é chique o negócio aí. Ah? O negócio aí é chique. Será que vai ter dinheiro de pagar? Tu vê o valor aí, se, se for muito... Não, aí tu vê o valor aí, Não, qualquer deixa... coisa tu me fala sou muito caro, aí nós vamos em outro lugar Se for muito caro, aí nós vamos em outro lugar Tá bom? Então tá bom então, é isso aí, galera Deixei a Cleia Ali no dentista